Está chegando Sabino Prefeito. Por uma Ribeirão mais saudável. Com educação pública de qualidade, Ribeirão vai ter menos evasão escolar, menos exclusão social, menos despreparo, menos analfabetismo. E os alunos vão ter muito mais bagagem. Uma ribeirão com mais educação é uma ribeirão mais saudável. Vote Sabino 13. Olá! Para construir uma ribeirão melhor e mais justa, é fundamental investir em educação. Afinal, uma cidade só avança quando a educação é de qualidade. Hoje eu quero renovar o meu compromisso de eleger a educação como prioridade. Uma cidade só cresce e se transforma quando todas as suas crianças e jovens têm acesso a um ensino de qualidade. Essa é a minha proposta, uma escola que prepare os nossos alunos para o futuro. Sabina 13 Na minha escola deveria ter mais qualidade de ensino, na minha opinião. Os tempos mudaram e precisa de modernização para melhorar o ensino. Eu acho que deveriam tratar melhor os nossos professores. E uma escola que tivesse mais a ver com a gente, né? Um exemplo de ensino de qualidade está aqui. Bem perto de Ribeirão, em Serrana, município administrado pelo PT, a Escola do Futuro virou notícia nacional. Serrana, administrada há oito anos pelo PT, ganhou destaque nacional pelo pioneirismo na implantação de projetos que revolucionam o ensino. A Escola do Futuro chegou na cidade. Alunos da Escola Maria Celina são os primeiros da rede pública do país a usar carteiras informatizadas e lousas digitais em sala de aula. O projeto é apoiado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e pelo Ministério da Educação. Essa é uma prova de que trabalhar junto com o Governo Federal ajuda a melhorar a qualidade da educação. Vamos buscar apoio e verbas no governo do Presidente Lula para informatizar as nossas escolas para um ensino interativo e participativo. Vamos também valorizar e capacitar os professores e funcionários da educação, pois sem eles, nenhuma transformação pode ser feita. Veja agora o que Sabino vai fazer para melhorar a educação na nossa cidade. Reformar e equipar as escolas, dando prioridade à informatização. Implantar, com o apoio do governo federal, escolas técnicas para capacitar nossos jovens. Adotar um programa de reciclagem, capacitação e valorização dos professores e funcionários da educação. O Perão vai se orgulhar de ser uma das cidades que mais investe em educação no Brasil. Isso vai começar no nosso governo. Vamos trabalhar duro para que nossas crianças e jovens tenham uma educação de qualidade. Esse é o melhor investimento que uma prefeitura pode fazer. Eu tinha um candidato, só que agora eu conheci o Sabino e eu mudei de candidato, porque eu acho que ele está muito mais preparado para administrar Ribeirão. Isso me surpreendeu. Hoje eu vejo que ele é o melhor. Eu achei que o Sabino é muito responsável, tem uma competência grande para poder lidar com os problemas de Ribeirão. Fiquei impressionado com as propostas que ele apresentou no programa, que são bem realistas e pode mudar bastante a nossa cidade. Ele está com o Lula, né? e pode trazer muitas coisas boas para Ribeirão. Com certeza, meu voto é para o Sabino. o presidente Lula, o Brasil está no rumo certo, o que combina crescimento econômico, estabilidade e distribuição de renda para os que mais precisam. Nestas eleições, eleja quem tem compromisso em construir uma parceria ainda melhor entre o governo Lula e a sua cidade. Por isso, em Ribeirão Preto, vote no FED Sabino, vote 13, vote PT. Essa é de sacudir a poeira, sai de saber o caminho, sai de saúde em primeiro lugar. Sá de salto à frente e a frente, o nosso destino, que te esqueça de sabino pra Ribeirão avançar. Essa de sacudir a poeira, sai de saber o caminho, sai de saúde em primeiro lugar. Sá de salto, à frente e à frente, o nosso destino, que te esqueça de sabino pra Ribeirão avançar. É Vai lá, Sabino, trabalhar pro Ribeirão